Hoje Cam. Hoje, quarto dia eliminatórias, Um dia esperadíssimo Que era a eliminatória dos 100 metros dado livre Hoje recebo o companheiro Daniel Takata Companheiro também da revista Swim Channel e o Daniel chegou com o pé quente, porque foi um sem-livre muito forte, eu acho com certeza o um mais forte sem-livre das eliminatórias de Troféu Maria certeza. Cheguei com o pé quente e quente também, porque o calor tá insuportável, ah, é Vira vi andando ali da entrada do parque, é difícil. Bom, foi um sem-livre muito, muito... Te impressionou? Muito expressivo, eu achei. É, os estrangeiros deram um toque a mais, São Paulo, Aurélio e Federico... Gabit. Gabi, É, Gravit? É. Grab né? Não yeah. confunda onde é que erro, é o R, né? É o Federico, Federico Grabit, Grabit, né? É. E a gente teve os brasileiros lá do. Dando... Melhorando os tempos é. em relação ao último, último Open. Nós tivemos mudança na posição de primeiro e segundo, nós tivemos mudanças na composição do revezamento e nós também já sabemos que o César Cielo está fora, tá fora do, do revezamento 4x100 metros tá do estado livre. O que mudou foi a entrada do João Deluca. É, o João Deluca passa, é... passa a ser. Então, o, o, o, o Marcelo Quereguine passa a ser o primeiro. Né? Passa a ser o primeiro, 48-20, é isso? Né? Né? O Nicolas Oliveira passa a ser o segundo, 48-30. E os outros dois componentes do revezamento seriam o João de Luca, 48,59, e o Matheus Santana com 4871 que ele fez no Open. Esses Isso seriam é. os quatro nesse momento. É, os, os três fizeram tempo melhor, tempos melhores, exceto o Matheus, que fez 49,30 hoje. No momento, 49 48,71 48 para entrar no é E houve um tríplice empate entre o Matheus, o, o, o gabrich o o e o Espajar. Os três empataram em sétimo com 49-30. Mas como sai o César Cielo da, da final, que ele nadou 48 9 7, os três empatam em sexto. Passam a ser, respectivamente, sexto, sétimo e oitavo e os três estão na final A. Então, é a única mudança que nós temos. Houve uma mudança, vamos dizer assim, um número de 48 e tal, e o revezamento passa a ter um pouquinho mais de chance, não é? É, com dois 48 baixos, eu acho que... E na eliminatória, nós entramos temos uma final, eu acho que dá pra dar uma baixada, é isso aí. Mas é né? pra 47, quem sabe. É, eu há pouco, há pouco, antes de começar, nós gravarmos o Bash Camp, eu conversei com o Albertinho, técnico da Seleção Brasileira Masculina, e ele uh, manifestou positivo, ele acha que foi um bom resultado, e ele destacou o seguinte, nós precisamos do 47. É... Com certeza. Ainda eu acho que vale a pena também ficar de olho na final B, porque o Bruno Fratos. Ah, o Bruno, Bruno Fratos, a gente ainda até, ainda até tava em dúvida se ele ia para final, mas ele vai para final B. E ele tem um tempo bem melhor do que esse que ele fez, hoje que foi 49,4, não foi? É, 49,4. É, eu acho que porque nadar pela manhã não é muito fácil, mas já nós já temos aí uma moçada que optou por ter duas chances é melhor do que uma. E isso foi muito expressivo Então, tipo, eu acho que o revezamento 4% livre masculino nessa né? eliminatória, é, me parece, se vislumbra melhor, uma melhor perspectiva, porque eu acho que o ano passado não foi bom. Né, embora a gente tenha terminado em quarto lugar no Campeonato Mundial, o, o, o, o, a gente não nadou bem o sem livre no Marialenque, nem no Finkel, muito menos no Open. Agora eu já vejo um pouquinho diferente o panorama. E nós tivemos uma ausência, que foi o Henrique Martins, eu ainda não sei o motivo. É, ele era um muito forte. Forte, eu não sei forte. se ele está sem borboleta ou alguma outra coisa, mas é uma ausência sentida, foi do Henrique Martins, que eu acho que poderia estar nessa briga também. Poderia. E César Cielo, no 50 livre, depois desse 100 livre. É, para é, mim bom. não mudou a minha perspectiva. Sabe por é, quê? Porque ele passou em terceiro, ele nadou a prova toda em terceiro. O Gabriel Santos. Aliás, sensacional o desempenho, Gabriel, né? No ano passado é, é. ele já estava nadando muito bem. Esse ano o Olho meteu em 48. 89. 89. muito bom o desempenho do Gabriel. E o Gabriel passou na frente, viu? O Gabriel passou em segundo do outro lado. Porque ninguém na frente de todo mundo foi o mais, mais rápido parcial da manhã. E, o, mas o Gabriel fez uma excelente forma, tá na final A, hein? Não, não pode, não fico surpreso, que esse garoto pode. É 48,7 48, nesse 7. momento, é o quarto tempo. Ou seja, quem quer entrar no revezamento nesse momento tem que nadar abaixo de 48,7. Que eu 7, acho que vai, vai ter uh -huh. mais gente atrás. Tomara, que aconteça como aquele 200 livre feminino. Que, que muita gente baixou tudo em quase um segundos, Tomaram uma gente cheia de 47 aí. Mas. Não, tomaram. Mas agora, é, é, é, esse, esse menino é uma surpresa. Agora, eu não. para mim não mudou a perspectiva dos 50 livros do Cielo, porque, por exemplo, ele, não, ele passou controlado. Passou acho que controlado, no, ele passou, longo, no, longo, né? Longo, no, controlado e. Agora uma coisa eu vi, ele cansou demais, os últimos 10 metros a chegada dele foi... não foram bonitos, é, a chegada dele foi não, cena... não foram bonitos, não foram bonitos. Jogada, né? e, e, e, e o que a gente já tinha até no, ontem, tinha uma expectativa, a gente já esperava que ele não ia dar a final, ele ia tentar tudo no eliminatório, e é o que ele tentou, viu que não está na melhor condição, cansou no final, os 10 metros não foram bonitos, ele não nada dar a final. É, bom, acho que não é nenhuma surpresa. Não, não, não é, não é. O 200, 200 feito, acho que é uma prova interessante, Vemos o índice aí, o Thales Cerdeira. Esse sim, é uma surpresa. Esse é uma, Esse surpresa, é uma surpresa, surpresa, né? Eu, o Patrick Winkler, nosso companheiro de, de, de nos mandou uma mensagem maravilhosa, que estava com a Cam até ontem conosco, e hoje ele teve que retornar a São Paulo, e mandou uma mensagem, o Thales Cerdeira é um nadador que nada a, quadra, a casa há quatro anos, é um nadador de ciclo e é mesmo, porque eu, a gente não via ele nadando bem há muito tempo, ele estava balizado com 2,14, ele nadou para 2,10, aí entra o... Nesse momento passa a ser o número um. É, né, o número isso, um ele ele é, é o número um nesse é número momento, momento é. né? Porque o, o Thiago Simons fez o índice Em, em, em dezembro e o, o homem Mas já é o segundo tempo O Thiago Simons classificou com o oitavo tempo Mas brincou de manhã Só que o Thiago é um cara muito grande, muito forte Então quando ele nada controlado Ele fica pesado, ele fica fundo na água então, mesmo fazendo 2 e 15, é, ele é muito grande, ele, é, ele não foi um, um tranquilo, não. Detalhe vai nada bem, a prova vai ser melhor. Tiago vai nadar final. Tiago Pereira. Tiago vai nadar final, vai final. Thiago Pereira vai nadar final, fez 2 12, pelo menos não é índice. E mesmo se fizer o índice, não nada essa prova na Olimpíada. Ou seja, ele vai disposto a fazer. A marca está tá usando a prova como uma, uma competição. O 200 peito tem um significado especial para ele, por, por tradição e tal. Mas ele não pretende nadar essa prova no Olimpíada. O Thiago no Olimpíada que nada duas provas: os 200 medley e o 100 borboleta. É a expectativa de Tem o Felipe Lima, que eu acho que nadou bem. O 200 peitos hoje, muito melhor do que o 100 peito. Passou um né? e passou arriscando. Ah, é, aí, é isso, é isso aí. Assim. É uma prova que. Você diria que está aberta não? Eu. Acho que não está muito aberto. Eu não. também acho que, não, que não. Tá eu também aberta, tá... não. Eu acho que o Thiago Silva vai nadar melhor à tarde. Agora, hoje eu conversei com o treinador do Thiago Silva e perguntei ele direto: Carlão, você acha que o Thiago Sim consegue repetir o tempo do PAN? E ele disse, acha que é muito difícil. Ele acha muito difícil, mas ele acha que ele pega a vaga hoje da tarde. Eu até acho o seguinte: o Thales, a tendência, isso é uma tendência, eu acho muito difícil o Thales melhorar para a tarde eu acho muito difícil. Talvez o Thiago Simo, o, o, com certeza o Thiago Simo, perdão, o Thiago Pereira, mas o Tales eu acho muito difícil. Mas como eu também acho difícil ele perder a vaga? Dois, é, 2,10, 9,9 eu também acho difícil. É difícil, acho é difícil. difícil. Não, na verdade eu acho difícil alguém, alguém mais fazer índice até, eu acho. Ah, você acha mais eu difícil? Acho, eu acho até um pouco difícil. Nem, nem o próprio Thiago. O, Thiago? o Thiago eu achei que ele até ganhou forte essa... Eu também essa, acho, nessa, nessa eu ele, também ele, acho. 2,12 ele, ele saiu bem forte também, então pelo que eu vi eu acho eu acho difícil. Acho difícil alguém mais fazer índice. Mas quem sabe, né? Então, por fim, nós tivemos mais uma prova de feminino, uma prova somente de feminino, 200 borboletas, não teve grandes novidades, a Joana não para a casa 2.11, vamos tentar aí, quem sabe à tarde, para conseguir essa vaga, para conseguir este índice, ela teria que nadar para a sua melhor marca, Pessoal, tem que baixar do 2.09.38, que é o recorde brasileiro, para 2.09.33, que é o índice olímpico. Eu acho que é uma prova difícil, até porque, pelo que a gente viu nos exames médicos, com o Jonas a gente não pode duvidar nada. Né? É. Nunca se pode duvidar nada. Mas já está classificada, já é um outro espírito. A diferença dela em relação às outras também é muito grande. Eu acho que as grandes emoções, as grandes expectativas para hoje vão ficar mesmo. Para! A prova dos 100 metros é do livre, a definição das duas vagas Sim, acho do que é, que é, mesmo. Talvez a prova mais esperada de tudo. 50 e 100, né? Gente? Sem dúvida. 50 e 100 a definição 50 100 do 4 por 100 livre e a definição dos 200 peitos. Eu vou convidar vocês para assistir a prova do Cielo. Vamos ver o Cielo nadando 100 livre e o ABSQM volta hoje à noite, depois das finais. como assim, Cielo nadando 100 livre? aí? Agora? Vou mostrar a prova do Cielo. Adoro, adoro, adoro. Para você é aí. Já, já, aqui, agora, 100 livre <risos> para você. César Cielo. Cielo. também a Quereguine 23 21, Cielo o Gabriel Santos com 23 15